Olá pessoal do Brasil, território vivo da atenção primária, a gente está aqui no Uruguai hoje. Estamos em Punta del Este, quem não conhece, é uma praia muito famosa. Estamos agora que está no inverno, está bem frio aqui, por isso que está todo mundo encapotado. E vim contar uma história bacana para vocês, não sei se vocês conhecem aquelas, é, os dedos ou la, da mão né, que tem aqui na praia, que é um monumento. E a gente ouviu uma história bem legal, que cada dedo da mão representa um continente. Então, muito legal falar de território vivo, de atenção primária, de saúde global aqui, ó. Com os cinco dedos, cada um representando um continente. E a gente está muito feliz aqui. Vamos falar um pouquinho de, da saúde daqui do Uruguai para vocês depois. Tchau!